Abdução do quadril, na bola suíça. Dobre seu tronco para baixo, sobre a bola suíça, e mova sobre ela, o peso do corpo. Uma perna completamente esticada, com o pé, um pouco acima do chão. Sem mudar o peso do corpo, contraia os glúteos, e levante a perna, mantendo-a perfeitamente reta. Fique por uma fração de segundo, com a perna em suspensão, depois lentamente, traga de volta à posição inicial.